Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito de Processo-Trabalho e é um prazer enorme ter você aqui no meu canal do YouTube que eu já te peço para você se inscrever, ativar aqui a notificação para receber todos os vídeos dar um like e comentar o que você achou desse nosso quadro que começa agora desse nosso programa que começa agora, que é o Papo das 11. qual é a grande ideia, por que eu idealizei esse Papo das Onze? que a gente tem 11 pontos na primeira fase em direito e processo de trabalho então primeira fase da OAB garantir esses 11 pontos essas 11 questões é o que há então eu vou conseguir centralizar com você aqui semanalmente essas principais dicas esses principais pontos que vão aparecer na sua prova e com certeza você vai garantir os 11 pontos e vai caminhar comigo lá para a segunda fase, em direito do trabalho, porque eu quero ser o seu treinador, você não está mais sozinho nessa caminhada, chega de tentativas, agora vai, você agora vai conseguir e eu vou te entregar essa carteira, eu não vou medir esforços para caminhar com você, então já é um convite, vem comigo, me permita ser o coadjuvante dessa sua história de muito sucesso, agora eu sou o seu treinador. Vamos garantir 11 pontos na primeira fase? Então vamos lá! Então, prazer enorme estar com vocês, sejam muito bem-vindos, escrevam aqui à vontade que vocês quiserem, eu vou ler tudo depois, vou responder, é muito bom saber que a gente está alcançando aqui toda essa nação, que faz a ordem, todos esses soabeiros que estão aqui no meu canal do YouTube. Eu estou muito feliz de estar estreando esse quadro, esse programa aqui no meu canal, que agora não para. Semanalmente tem o nosso Papo das 11, gabaritando direito e processo do trabalho. Vamos começar o papo de hoje? Então vamos lá, vamos nos animar que o exame vai chegar, a gente tem que se preparar cada vez mais. A gente começa a falar sobre contrato de trabalho, é um tema-chave, é um tema que sempre apareceu, é um tema que sempre vai aparecer, então a gente tem que conversar um pouquinho sobre esse contrato de trabalho. Primeira coisa, o artigo 442 da CLT, a ideia é que vai ser um bate-papo mesmo, uma troca, pega a sua CLT, pega o seu VAD, coloca o bloco de notas aí do seu lado e vamos seguir. O 442 da CLT diz lá. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Pronto. Diante desse dispositivo, eu claramente já sei o contrato de trabalho. Ele pode ser expresso, que é verbal ou escrito, vou mostrar para você já isso, ou até de forma tácita, ou até de forma tácita. O 443 completa essa ideia na classificação. Quando ele fala assim, ó, o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita, ou expressamente, quer dizer, verbalmente ou por escrito, volta para mim. Então, eu não tenho formalismo nenhum para celebrar um contrato de trabalho, Renzete, via de regra não. Você vai ter só formalismo para celebrar contratos de trabalho quando a própria lei exigir. Então, eu posso chegar para você e posso falar, quer trabalhar para mim? De 8 às 17, salário, 3 mil reais. Quero, aceito, pronto, celebramos um contrato de trabalho. É claro que as condições mínimas já estão estampadas nesse contrato de trabalho. Como você pode receber um contrato escrito com várias cláusulas, vários objetos, várias determinações. E ali também estamos formalizando um contrato de trabalho. Mas também esse contrato de trabalho pode ser celebrado de forma tácita. Atentem-se aqui. Forma tácita? Forma tácita. Decorre de um comportamento. Alguém, sem que a outra parte impeça, começa a trabalhar, começa a elaborar. Celebrou-se um contrato de trabalho Eu quero dizer que o formalismo é o que menos importa num contrato de trabalho Ele pode ser escrito, ele pode ser verbal, ele pode até decorrer de um comportamento Comecei a, tra Começou a trabalhar, limpar as mesas lá do meu bar, do meu restaurante Eu não impedi, o contrato está celebrado Mas além disso, esse contrato pode ser por prazo determinado, por prazo indeterminado e agora, pode a forma trabalhista ainda pode ser prestado de forma intermitente. Ora, o contrato por prazo indeterminado é a regra. É a regra, uma vez celebrado um contrato de trabalho, a regra é que esse contrato perdure até o final. Já o contrato a termo, já o contrato por prazo determinado, ele é a exceção. Se eu cumprir as as hipóteses que a própria CLT permite o contrato a termo, o contrato por prazo determinado, eu posso tranquilamente ter um termo certo para esse contrato. Tanto assim é que se houver dúvida, de acordo com o próprio TST, na súmula 212, súmulas de OJ, papo das 11 é para dar dica, não cai, despenca na prova. Então se houver, se houver dúvida, se celebramos um contrato por prazo determinado ou um contrato por prazo indeterminado, aplica-se a regra. O contrato foi celebrado por prazo indeterminado. Olha a súmula 212 do TST. Lá o finalzinho que nos interessa, ó, o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Teve dúvida se celebrou por prazo determinado ou indeterminado, aplica-se a regra, o contrato foi celebrado por prazo indeterminado. O que, que você acha? Vai cair na sua prova? A regra ou a exceção? Óbvio que vai cair a exceção. Vai cair o contrato a termo, vai cair o contrato por prazo determinado, onde não há é um agente surpresa. Onde as partes já sabem desde o começo quando começa e quando finda esse contrato de trabalho. E quais são as hipóteses de contrato por prazo determinado? As hipóteses estão lá: serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação dos prazos. Atividades empresariais, que é transitório ou contrato de experiência. Então, primeira hipótese, tem que ser um serviço transitório. O que seria um serviço transitório para justificar essa pré-determinação de prazo? Ora, vamos imaginar que eu tenho uma loja no shopping center e essa minha loja funciona durante o ano muito bem, com três vendedores e um gerente no caixa. Só que quando começar agora a época de Natal, né, cada vez começa mais cedo, início de outubro, final de setembro, começa a bombar o shopping e eu preciso... De um movimento maior Eu preciso de um movimento maior em relação aos meus, meus empregados Eu tenho que ter no mínimo 10 pessoas atendendo E pelo menos 3 no caixa Só que isso é uma fase, é a época de Natal Depois começa janeiro, vem a troca dos presentes e O movimento começa a cair um pouco Eu volto aquela normalidade com três pessoas atendendo e um no caixa Então isso é um serviço transitório Isso justifica eu contratar por prazo determinado? Justifica sim da mesma forma se tiver um hotel, uma pousada localizada numa área em um movimento muito grande na época das férias, época do veraneio. Mas durante o ano ela circula muito bem com o número de empregados fixo que eu tenho. Então, justifica contratar por prazo determinado nessa alta estação? Justifica sim. É um serviço transitório que vai justificar o contrato por prazo determinado. Doutores, o empregado vai ganhar tudo, tá? Não tem prejuízo nenhum. Só que tem termo certo. Segunda hipótese é atividade empresarial transitória. Muitos de vocês pensaram, ora, essa segunda hipótese não é igual à primeira? Não, aqui é um pouco diferente. Aqui eu vou olhar para o empregador, aqui eu vou olhar para a atividade. Se a atividade empresarial é transitória, o meu empregado também será transitório. Exemplo clássico, eu boto sempre esse exemplo no meu livro que ajuda muito vocês. Vamos imaginar que eu seja, que eu tenha uma fábrica de ovos de páscoa. Eu não vendo chocolate durante o ano. O que eu vendo são apenas ovos de Páscoa. Ora, se o que eu vendo são apenas ovos de Páscoa, provavelmente lá em maio, junho, julho, a minha fábrica vai estar fechada e só vai reabrir no finalzinho de fevereiro, início de março, já se preparando o período da Páscoa para vender ovos de Páscoa. Ora, se a minha atividade é transitória, o meu empregado justifica-se também ser transitório. Eu tenho uma sorveteria, que fica numa praia, uma praia de busca que é maravilhosa aqui no Rio de Janeiro, que bomba durante o final do ano, mas lá em maio, abril, tem ninguém, deserta. O que, que eu faço? Eu vou fechar. Não compensa manter uma sorveteria aberta sem ninguém comprando um sorvetinho, então eu vou fechar e eu vou reabrir só no final do ano. Ora, a minha atividade, ela é transitória, logo, o meu empregado também será transitório. Atentem-se bem a isso. Terceira hipótese, contrato de experiência. Contrato de experiência que é modalidade de contrato a termo modalidade de contrato por prazo determinado onde empregado e empregador vão se testar vão se conhecer na verdade o empregado quer saber o quê? se o empregador paga os salários ao passo que o empregador quer saber se o empregado é tudo aquilo que ele contou na entrevista é isso, basicamente é isso então o contrato de experiência também é uma forma de contrato por prazo determinado autorizado pelo nosso legislador qual é o prazo máximo de validade de um contrato por prazo determinado anota aí artigo 445 da CLT, nas primeiras duas hipóteses, ou seja, serviço transitório ou atividade transitória, o prazo máximo de validade do contrato por prazo determinado será de dois anos, dois anos é o prazo máximo de validade, se for um contrato de experiência, o prazo máximo de validade será de 90 dias, não fala três meses que está errado, mês é mês, dia a dia. Então, de acordo com o artigo 445 da CLT, o contrato a termo, o contrato por prazo determinado, não excederá o prazo máximo de dois anos, salvo se for o contrato de experiência o único aqui que tem um prazo diferenciado, cujo prazo máximo será de 90 dias. Posso prorrogar um contrato a termo? Posso prorrogar um contrato por prazo determinado? 445 fala do prazo. O 451 fala da prorrogação. Posso sim. Posso prorrogar uma única vez dentro do prazo máximo de validade. Olha aqui, ó, o contrato por prazo determinado, que tácita ou expressamente foi prorrogado mais uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo, vai seguir a regra. Então, ó, por exemplo, se eu celebrei um contrato por prazo determinado de um ano, aquelas duas situações, eu posso prorrogar por mais um ano? Posso. Se foi um ano. Posso progar por mais 6 meses? Posso, porque o máximo são dois anos, não tem nenhum problema. Agora, cuidado com o contrato de experiência, viu? Que a gente vê muito na prática aí, que está certinho. 45 dias, prorroga por mais 45. Dá 90, ok. Posso fazer 30 dias e prorrogar por mais 60? Dá 90, pode. Agora, posso fazer assim, ó, 30 dias, mais 30 dias, mais 30 dias deu 90, você falou, pode, não pode não, por que, que não pode não? Embora tenha dado prazo máximo de 90, você prorrogou mais de uma vez, e aí acontece isso daqui, ó, se o contrato a termo, se o contrato por prazo determinado for prorrogado mais uma vez, ele automaticamente vira um contrato por prazo indeterminado, ele vira a regra, ok? Posso ter contratos por prazo determinado sucessivos? Como assim, Renzete? Celebrei com você um contrato por prazo determinado de dois anos. Mão de obra boa, mas acabou o prazo e você foi embora. Só que eu tenho o seu nome, seus endereços, telefone, contato no meu RH. A pergunta é, posso chamar você de novo e celebrar com você um outro contrato por prazo determinado de dois anos? Posso ter contratos sucessivos? Posso sim. Posso sim. Desde que observe uma carência que o legislador trouxe. Vamos lá. Ao final de um contrato a termo, ao final de um contrato por prazo determinado, para que se inicie um novo contrato por prazo determinado, tem que se passar pelo menos o prazo de seis meses. Tem exceção? Tem exceção, mas olha lá, a regra primeiro. Considera-se por prazo indeterminado todo o contrato que suceder dentro de seis meses a outro contrato por prazo determinado. Então, não pode, tem que ver essa carência. Ao final de um contrato por prazo determinado, o início de um novo contrato por prazo determinado, tem que ter o prazo máximo aí de seis meses para ser sucessivo. Óbvio, né, gente? A gente não aplica essa hipótese, uma observação aqui, embora não venha uma prova objetiva para o contrato de experiência. Né? O contrato de experiência se objetiva a se testar, a se conhecer. Isso aqui é eu estou falando para as demais hipóteses de contrato por prazo determinado experiência não aí é só uma única vez agora olha a exceção que trouxe o legislador que confusão salvo se a inspiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou ou especificados tá pode vir também ou da realização de certos acontecimentos Nossa é muito vago se for um serviço especializado ou especificado eu não tenho que esperar seis meses para te chamar de novo você é um, por exemplo, na minha fábrica de chocolates, você. O que você fazia lá? Você era o cara do TI. Então você dava curso, treinamento para os meus empregados, meus colaboradores, em relação ao programa que eles utilizam para produção. Beleza. Só que o meu quadro aumentou, mais empregados. Não tem que esperar mais de seis meses para chamar você de novo, para dar um novo curso para os novos empregados. A sua mão de obra já é um serviço especializado, já é um serviço especificado que já permite chamar para celebrar com você outro contrato por prazo determinado antes de seis meses. Tem brecha para fraude? Acaba tendo, né? mas vamos fixar mesmo na hipótese da prova. Certos acontecimentos? É muito vago. O que seria um certo acontecimento? É muito vago. Muito, muito, muito vago. Vamos para as questões de prova. aqui certo acontecimento seria aquele, aquele período que você trabalhou na minha loja, no shopping, na época de Natal? saiu muito bem, foi um bom vendedor, não justifica contratar você por prazo indeterminado, claro que não. Mas eu posso chamar você na Páscoa, dia das mães, dia dos pais? Posso. É um certo acontecimento que justifica contratar você também, novamente, por prazo determinado, antes desse prazo de seis meses. Tá bom? Contrato de safra também se enquadra muito aqui, todas essas hipóteses. Reisete, manda. Qual é a grande vantagem para o empregador contratar um empregado por prazo determinado? Ora, a grande vantagem, vamos rasgar o verbo, né? Que esse empregado não será detentor de estabilidade ou garantia provisória no emprego. Repete, repito. Repetir aqui é especialidade da casa, tá? A grande vantagem do empregador de celebrar o contrato a termo, contrato por prazo determinado, é que o empregado não será detentor da garantia provisória no emprego, salvo... Se for uma empregada gestante. Isso quer dizer que, se a mulher engravidar no curso do contrato a termo, no curso do contrato por prazo determinado, vídeo contrato de experiência, por exemplo, nesse caso, ela será detentora sim da estabilidade provisória no emprego. É a súmula 244, mas agora no item 3. Olha lá, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória no emprego, previsto no artigo 10.2B do DCT, mesmo na hipótese, missão mediante contrato por tempo determinado. Súmula 244, item 3 do TST. Cuidado na prova, o examinador ama de paixão. Se for um contrato a termo, se for um contrato por prazo determinado, é mulher engravidar? Ela será sim detentora da estabilidade provisória no emprego. Mas no avanço prazo, não importa. Será detentora da estabilidade provisória no emprego. Mas Renzetti viu um julgado assim assado? Eu vi também. Mas para a prova. Súmula é o gabarito, Súmula 244, item 3 do TST, tá bom? A outra hipótese for acidente de trabalho, então imagina lá o um empregado que está cumprindo o um contrato por prazo determinado, acaba hoje, vai embora e se acidenta na empresa, sofreu um acidente de trabalho típico, foi nenhum atípico, foi o típico, nesse caso ele será detentor da de estabilidade os provisória no emprego? Sim, vai ter a estabilidade do acidente de trabalho sem a gente vai estudar em outro papo das 11 A estabilidade, tá? Olha lá, súmula 378 tem 3 O empregado submetido a contrato de trabalho Por tempo determinado Goza da garantia provisória de emprego Decorrente de assistente de trabalho Previsto no artigo 118 Da lei 8.213 De 1991 Então também o assistente de trabalho Vai gerar essa estabilidade Bom, se foi celebrado um contrato de trabalho Por prazo determinado A gente pode ter extinção normal a gente pode ter a extinção antecipada. A extinção normal não vai cair na prova, né acabou o prazo, você vai embora, pronto. O que vai ser cobrado, obviamente, é a extinção antecipada. Se ocorrer a extinção antecipada do contrato por prazo determinado, o que, que o empregado recebe? Então, vamos pensar numa hipótese lá em que foi celebrado um contrato de trabalho por prazo determinado. Vou ter que colocar aqui. Imagina lá um contrato de trabalho por prazo determinado de 12 meses Para ficar fácil a nossa conta aqui tá? Estipulada uma remuneração No valor de mil reais Ora, se são 12 meses No valor de 12 mil reais Ao passo dos 12 meses O empregado recebe 12 mil reais Já sei disso Mas imaginemos que no sexto mês Desse contrato por prazo determinado Chega o ESão Que é o empregador E decide romper de forma antecipada Esse contrato a termo Esse contrato por prazo determinado a pergunta agora é, se o empregador rompe de forma antecipada um contrato a termo, um contrato por prazo determinado, ele, empregador, vai ter que indenizar o empregado? Sim ou não? Sim, sim. Se o empregador rompe de forma antecipada um contrato por prazo determinado, de acordo com o artigo 479 da CLT, ele indeniza o empregado sim, de quanto? De quanto? metade, metade dos valores que o empregado receberia até o final então a metade dos valores que o empregado receberia até o final nosso exemplo aqui, ó, se foi no sexto mês ele só ganhou 6 mil perdeu os outros 6 mil então metade 6 mil, nosso exemplo aqui, ficou muito fácil 3 mil reais 3 mil reais Tá bom? Tranquilo? É o 479. Olha lá, nos contratos que tem um termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe a título de indenização e por metade, metade, metade a remuneração que teria direito até o termo do contrato. Fácil. Pergunta, só essa indenização? Não. Não, não, não, não, não. não. Ele paga também a multa, vou colocar aqui, a multa de 40% dos depósitos, a indenização, melhor dizendo, multa né? parece pena, a indenização dos 40% do Fundo de Garantia de acordo com o Decreto 99.684 de 90, que a FGV já cobrou em prova, hein, tá lá artigo 14, Decreto 99.684 no caso de contrato a termo rescisão antecipada sem justa causa ou com culpa recíproca se essas hipóteses previstas nos parágrafos 1 e 2 do artigo 9º respectivamente, sem prejuízo sem prejuízo da indenização, do, ou seja, o disposto do artigo 479 da CLT, que é o caso aqui, ganha essa indenização por metade já vimos, mas também a, indeniza, a indenização de 40% do FGTS tá bom? e isso também está na súmula 125 do TST situação aposta, vamos voltar para a telinha aqui, é quando no sexto mês o quadro é outro como que o quadro pode ser outro no sexto mês? agora é ele é o Ezinho, é o empregado que resolve romper de forma antecipada o contrato a termo, o contrato por prazo determinado. Cabe a indenização? Chefe, não quero ficar na empresa mais não, não me dei bem, o pessoal aqui é muito estranho, quero sair, não quero ficar aqui. Se o empregado rompe de forma antecipada o contrato a termo, o contrato por prazo determinado, ele empregado, indeniza o empregador? Artigo 480 da CLT? Depende, depende, depende. Depende de que? quê? Depende de quem? Depende, Vou colocar aqui. Depende. Depende do empregador. Por quê? O empregador tem que comprovar, e o ônus é dele, que o rompimento antecipado por ato do empregado gera um prejuízo para o empregador. Se gerar um prejuízo para o empregador, o empregado indeniza. Se não gerar prejuízo, o empregado não indeniza. Então, tem que ficar olhando sempre a palavrinha de ordem aqui. São os prejuízos. Verificar... Se ocorreu prejuízo com rompimento antecipado Se ocorreu prejuízo, indeniza De quanto? Metade dos valores que o empregado receberia até o final? Não Até metade dos valores que o empregado receberia até o final Porque o legislador diz Até os valores que o empregado receberia em idênticas condições Ou seja, quando o empregador rompesse de forma antecipada Então nesse caso, nosso caso aqui seria até 3 mil reais Não provou prejuízo, não indeniza Provou prejuízo de 500 reais, dá 500 reais, de mil reais, dá mil reais, de um milhão, só os 3 mil, não tem prejuízo, não indeniza, tá bom? É o 480, vamos lá, vamos passar por ele? Havendo um termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos, tá aqui, ó, que desse fato resultarem. Não sei se você observou um detalhe. Para o empregador, o legislador tarifou. Tarifou. Se o empregador rompe de forma antecipada o contrato por prazo determinado, o empregador indeniza o empregado em metade dos valores que ele receberia até o final. Tarifou. Para o empregado, não. Se o rompimento antecipado for por ato do empregado, ele só indeniza o empregador se ficar comprovado o prejuízo. Atentem-se a isso. Parágrafo 1 a indenização, porém, não poderá exceder, ó, não pode exceder aquela que teria direito empregado em idênticas condições, ou seja, até metade dos valores, tá? Fiquem atentos quanto a isso. Rezete, como que afasta, se afasta, que eu não vejo muito isso na prática, ninguém vê essas indenizações? Muito simples, basta o contrato ter uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, o quê? O que? cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, também chamada cláusula do aviso prévio. Se o contrato a termo, se o contrato por prazo determinado contiver essa cláusula, você afasta essas indenizações e aplica todo o instituto do aviso prévio no rompimento antecipado do contrato por prazo determinado. Vale lembrar, vale recordar, o aviso prévio é um instituto típico dos contratos por prazo indeterminado não há que se falar em aviso prévio no contrato a termo, no contrato por prazo determinado onde as partes sabem desde o início quando começa e quando finda não tem agente gente surpresa, mas se o contrato por prazo determinado tiver essa cláusula securatória do direito recíproco de rescisão neste caso, vamos sim aplicar todo o instituto do aviso prévio olha lá aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusula securatória do direito recíproco de rescisão antes de expirar o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exer, caso decidido, perdão, tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão do contrato por prazo indeterminado, ou seja, tudo sobre o aviso prévio. Tá bom? Esse aqui é o básico mesmo, mesmo mesmo mesmo. Bom, então, nós vimos o contrato indeterminado, que é a regra, não cai em prova. Vimos o contrato excepcional, o contrato por prazo determinado. E agora, a gente vai para a novidade, que é o contrato intermitente. Contrato zero, contrato vazio, regularização do bico inserido pela reforma trabalhista. Vamos lá, passo a passo. Olha o que fala o artigo 443, parágrafo terceiro da CLT. Diz assim, Considera-se como intermitente o contrato de trabalho, no qual a prestação de serviços com subordinação, opa, não é contínua. Pode voltar para mim. Nós sabemos os requisitos da relação de emprego. Vamos lembrar? É o SHOP. É o SHOP. O que reset. Lembra ó, do SHOP? Vou colocar até assim, de amarelo mesmo. SHOP. O que, que é o SHOP? Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Vem. Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade estampado no artigo 3º da CLT, conceitua lá a figura do empregado. Pois bem, nesse contrato de trabalho, o cara é empregado, é dito aqui, subordinação, mas não há continuidade. Não há continuidade porque, continua comigo, ocorrendo alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto... Os aeronautas, regidos por legislação própria. Ora, no contrato por prazo, olha, fala por prazo, ó. no contrato intermitente, você tem uma alternância de períodos de atividade com períodos de inatividade. Períodos de inatividade é a suspensão do contrato de trabalho. Você não trabalha e não recebe. Acabou. Acabou. Então, atividade com inatividade. Não se fala quando, não tem um prazo aqui. Para qualquer atividade, qualquer atividade, tudo. Tudo pode ter intermitente hoje, salvo os aeronautas. É a única categoria que se uniu e pulou. Pulou, que tem legislação própria. Fora isso, tudo pode ser intermitente. Então, só essa pressão que a gente teve aqui. Muitos vão perguntar: para o doméstico, pode ser também um trabalho intermitente? Não, porque para o doméstico, a própria lei complementar número 150 de 2015, ela exige lá a continuidade. Tá bom? Vamos Então, passar a ver essa regulamentação do intermitente passo a passo, e a gente vai comentando o que é importante pensando na prova. No nosso papo das 11, faz o likezinho aí, tá gostando? Dá um like para mim, vai lá, se inscreve no canal, escreve para mim aqui do lado, tá gostando o que você que quer? Qual é o próximo papo das 11 que você quer ouvir? Qual é o tema? Sugere esse espaço é nosso, tá? Quero contar com você. Olha lá, então, artigo 452 a o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito. Um formal e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo, ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Então veja, é formal, esse tem que ser escrito, esse tem que ser escrito em contato, conter tudo lá, especificar o valor da hora do trabalho, que não pode ser o valor horário do salário mínimo, está lá, tudo especificado. Tudo, tudo, tudo Então, formalismo, ele caminhou por aqui Não caminhou? Caminhou sim Então, um contrato formal, um contrato escrito Tem que conter tudo, tudo mesmo Agora, olha aqui, ó. olha os prazos Que prazo cai em prova, né? O empregador convocará Por qualquer meio de comunicação eficaz Para prestação de serviços Informando qual será a jornada Com pelo menos três dias corridos De antecedência se tem alternância de atividade com inatividade, o que, que eu faço? meu contrato é inativo hoje. O empregador que me chamar para trabalhar sexto, sábado domingo, como é que ele faz? Ele entra em contato comigo por qualquer meio de comunicação eficaz. E-mail, WhatsApp, telefone, não importa, qualquer. E essa comunicação tem que ter um prazo de antecedência? Sim, o legislador exigiu uma antecedência mínima de três dias corridos. Tá aí. Agora, quando esse empregado recebe a convocação, ele tem prazo para responder? Tem sim, senhor olha lá, recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para o empregador, três dias corridos, para o empregado, um dia útil para responder o chamado, presumindo-se o silêncio a recusa. então você tem um dia útil para responder, Se aceita ou não aceita aquele chamado para o contrato ficar ativo, fiquei calado, fiquei em silêncio, presume-se que você recusou ah, então eu posso penalizar? não pode não o empregado no trabalho intermitente, ele, pode ser penaliz... ele não pode ser penalizado porque ele recusa. Isso é um direito que o legislador trouxe para ele. Ele recusou, continua com um o contrato suspenso, continua sem ganhar e continua sendo empregado. Olha lá o parágrafo terceiro. A recusa da oferta não afasta, não descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho intermitente. Recusou? Não ganha, mas continua sendo o meu empregado. Aceitei a oferta e não compareci. Hum, ou... Aceitei a oferta, cheguei lá e o empregador falou Desculpa, te chamei errado, não tem trabalho Como é que fica isso? Multa? Multa sim senhor, olha lá aceita a oferta para o comparecimento do trabalho a parte Se a parte, tanto o empregado quanto o empregador Que descumprir sem injusto motivo Pagará outra parte no prazo de 30 dias Uma multa de 50% da remuneração que seria devida Permitida a compensação em igual prazo então, criou-se aqui uma multa, criou-se aqui uma multa. Então, só mesmo para a gente exemplificar, para não ter nenhuma dúvida. Então, vamos imaginar que o João foi contratado, foi chamado, aliás, ele já é empregado, para trabalhar três dias. Então, João, sexta, sábado e domingo aqui no bar. Você vai ganhar, por exemplo, R$ reais, ok? Você aceitou e não compareceu. Não compareceu. Se não compareceu, você vai pagar uma multa para o empregador, para o exão, para o empregador, no valor de R$ 250,00. Está lá. Que Vai ser 50% da remuneração devida. Vou colocar aqui, multa, 50% que for devido. Se for o empregador que chegou lá, ah, João, te chamei errado. Não, chamou errado, não. Também multa de 50%. Claro, né? Óbvio. Então, esse dispositivo atentem-se em prova, tá? Ele altera toda a base do poder disciplinar do empregador. Por que, Renzete? Porque não havia previsão de multa na CLT. Não tinha, tá? A gente só falava em advertência, verbal ou escrito, suspensão disciplinar por até 30 dias e a dispensa por justa causa. Agora, a gente vai incluir também aí a multa em se tratando do trabalho intermitente. Olha o parágrafo quinto. O período... De inatividade, não será considerado Tempo de disposição do empregador Podendo um trabalhador prestar serviço a outros contratantes Tá lá Se tá inativo, tá suspenso Você pode trabalhar em outro para outros empregadores Tranquilamente, comigo você não tá Você não tá ganhando Tranquilo, é inatividade, não é tempo de serviço Não tá computando para nada, né? Acabou o trabalho Lembra meu exemplo lá? João, sexta, sábado domingo, 500 reais Beleza, imagina que você compareceu Acabou a atividade, no domingo a gente eu o meu RH o meu contador vem e te paga tudo como se fosse uma mini rescisão não é uma rescisão porque o contrato não acabou é só suspenso de novo mas eu te pago tudo eu fecho a conta olha lá ao final de cada período de prestação de serviços o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas um remuneração dois férias proporcionais com acréscimo de um terço três 13º salário proporcional, 4 repouso semanal remunerado e adicionais legais, por isso que eu falei, é uma mini rescisão, de imediato, né, acabou ele já recebe, vou explicar tudo isso, olha o parágrafo 7 o recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo 6 desse artigo, claro, vai discriminar tudo, tudo, parcela por parcela, tudo, tudo, parágrafo 8 o empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária o depósito do FGTS na forma da lei com base nos valores pagos no período mensal que ele trabalhou. Foi só três dias, só aqueles três dias. E fornecerá ao empregado comprovante de cumprimento dessas obrigações. Quero ver como é que vai oferecer esses cumprimentos todos de obrigações, né, como cumpriu com o nome de outros empregados. Confuso isso daqui. E o parágrafo 9, ele traz uma situação bem interessante, que ele fala o seguinte, ó, a cada 12 meses... O empregado adquire o direito de usufruir nos 12 meses subsequentes um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço pelo mesmo empregador. Todos os empregados gozam 30 dias de férias. Aqui deu um mês. Estranho, hein? Esquisito. Então, totalmente ao contrário dos demais empregados que recebem os valores referentes às férias no momento do seu gozo, né, que é o período concessivo, o trabalho intermitente é recebe as férias, atende-se ao final de cada prestação de serviço você viu isso lá, então exemplo trabalhei final de semana, no domingo eu recebo tudo, como se estivesse extinguindo o contrato de trabalho, mas ele persiste, pois é um contrato intermitente, ele não foi extinto o repouso semanal remunerado, ele é pago mas não gozado, ressalte-se ainda, cuidado, que o legislador aqui, reformista, refere-se ao transcurso do prazo de 12 meses para as férias, está lá e não 12 meses de atividade então, A cada 12 meses A cada 12 meses falou 12 meses Para as férias E não 12 meses de atividade Então isso aqui é o problema O que me leva a entender que o período de inatividade Ele é computado sim para efeito de férias Falou que não se computava para um tempo de serviço Não sei como é que fica isso Então aqui tem uma briga muito grande Em resumo No momento do gozo das férias o empregado receberá a remuneração, pois o valor deve ser pago ao final de cada período da prestação de serviços. Tá? Ele, então, no momento, no momento que o empregado sai de férias, ele não recebe a remuneração, porque ele já recebeu a remuneração, recebeu de forma antecipada. É muita coisa, é muito detalhe, é muito detalhe, mas é isso que cai na sua prova, Se despenca na tua prova. Quer ver isso no detalhe? Tranquilo? O Papo das 11 convida para o nosso começando do zero o direito do trabalho. É meu curso completo, atualizadíssimo, todo postado já, com muito vídeo aula, tem material em PDF, com tudo, tem questões também, tudo para o direito do trabalho. Fechar o conteúdo todo, só você mirar a câmera do seu celular agora no QR code, vai direto para o meu site, tá com super desconto especial para você que está aqui comigo no Papo das 11. Muito bom, foi muito bom estar com vocês nesse Papo das 11 o primeiro Papo das 11 de muitos, estou muito feliz, eu sei que o exame de ordem está chegando, a gente está muito ansioso com a situação excepcional que a gente está vivendo, que ninguém previa, ninguém é responsável por nada, mas o exame vai acontecer, você vai vencer esse primeiro degrau, você vai caminhar para a segunda fase e se for um direito de trabalho, pode me dar a mão, eu quero ser o seu treinador e eu quero te entregar essa carteira, conta comigo para o que você precisar. Nunca se esqueça disso, tá? Se inscreve aqui, dá um like, comenta. Vamos juntos, porque trabalho, não dá trabalho. Até o próximo papo. Tchau.